Hoje as mulheres estão muito mais presentes no agronegócio e eu não estou falando isso porque eu sou mulher não, os números falam por si só. A cada 10 chefes de fazenda, duas são mulheres. O setor é o que mais tem mulheres na liderança, passando de 12% para 18% em 11 anos. As que administram junto com o pai, irmão ou esposo, são mais de 34%. São 1 milhão e 700 mil mulheres chefiando a produção. Veja o que elas dizem. Hoje nós temos integrantes em quatro países. Fora isso... Nós é, trabalhamos muito a questão de capacitação das nossas mulheres, a capacitação profissional, o desenvolvimento pessoal, que são pilares é, que sustentam a nossa rede. Além disso, nós temos a questão dos benefícios para as nossas mulheres, concedidos através de empresas parceiras, e a questão do social, onde a gente leva a condição para aquela mulher que não tem financeiramente de fazer um curso, de fazer um treinamento, que possa estar se preparando para o mercado de trabalho. Os casos de sucesso ou não precisam ser compartilhados para o bem do agronegócio brasileiro. Eu, por exemplo, aprendo constantemente ouvindo histórias e trajetórias. E indiferente de ser homem ou mulher, o conhecimento, o foco, o trabalho e a dedicação são de suma importância. No agro não é diferente. As mulheres estão há décadas trabalhando em diversos setores. Se as mulheres estão mais presentes, Ainda existem alguns desafios para que quem ganhe seja o agronegócio. O nosso papel é continuar promovendo essa inclusão, ajudando as mulheres através de informação, de reconhecimento, de preparação para que elas se sintam cada vez mais seguras a liderar e ajudar nas tomadas de decisões do agronegócio buscando evoluir e construir uma agricultura cada vez melhor no futuro.